Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Walter Cruzca. O senhor é de onde, senhor Walter? Eu sou de Suzanápolis. Suzanápolis, uma cidade pequenina, meus queridos telespectadores, mas de uma pujança progressista maravilhosa. O senhor é o que lá em Suzanápolis? No momento sou prefeito. Ah, muito prazer. Obrigado. Eu sou o Jota Sardinha, sou filho desta cidade, hoje resido na cidade de Frutal e fico muito feliz porque esse festival que vocês estão assistindo, estão assistindo aqui foi eu que fundei. Eu tenho o prazer de dizer. E, e aí, só me lembra, lembra, Deu? Eu lembro. Então, rapaz, eu, lembro. eu é que não lembro do senhor. Eu não podia deixar de vir aqui hoje. Tá bom demais, né? De maneira né? nenhuma. E como é que está a nossa Suzanápolis? Tudo bem. Mesmo Muito com bom. a crise. Não, mesmo com a crise, mas está tudo bem. O importante é fazer a administração controle. séria, não é? Tudo sob controle. Muito tá? bom. Rede é curta, que vai bem. E isso é bom. Muito obrigado, parabéns obrigado. pela presença. Obrigado. Deus te Sérgio. abençoe. Aí, é por aí. Sérgio Fávaro, faz favor, Sérgio. Vem cá, Sérgio, quer falar com você. É tanta gente que aí eu acabo ficando perdido entre as pessoas e é bom demais. Grande Sérgio, vira para lá que você tá no mundo. Tudo bem? Tudo bem, Sardinha. Como é que você, que que você me Deus. fala dessa festa? Você não mora aqui mais, não. Eu tô morando em Jales, mas meu coração tá aqui, né? Então você tá igual a Sempre. Eu? Tá igual sempre. eu? É, lógico. Eu Essa terra nós não podemos esquecer dela, né? Quem bebe dessa água não esquece. É, isso aqui marcou muito a minha vida. Desde a nossa. A... Nasci aqui em Aparecido do Oeste, né? A minha, todos os meus familiares foram daqui a, Meus avós, essa rua mesmo, meus avós foram arrancar toco, na verdade então, duro, que, duro que isso é verdade Então não, eu tenho isso aqui no meu coração mesmo, mas de coração mesmo Aparecido Oeste Qual é a sua, o seu trabalho em Jales hoje? Hoje eu trabalho na empresa Fuga Colos, que é a, a rede Fuga, né? Sim. Que, é, tem, é, que faz parte aqui do frigorífico aqui de, de Aparecido Oeste de vez em quando eu venho aqui também. Supervisionar. É, nós fazemos faz todo esse trabalho aí. Maravilha. O que, que você está achando dessa festa, muito, desse festival? Muito, ótimo. Sempre. É uma das melhores da região, né? Eu dizia há poucos instantes que nós crescemos ouvindo Gilberto Gilmar, né? Com certeza. Aí, Nos anos 80, lembra? Nos anos 80. Você, você da, lembra? Da, a, das... Foi nas primeiras festas de peão. que teve. 1984, isso. quando isso. eu tive o prazer de apresentar Gilberto Gilmar, quando o prefeito era Valdomiro Rossi. Com certeza. Tempo bom, né? Muito bom o tempo. Não tem gente de voltar, tá... não? Ah, ah, nós ganhamos até uma gincana uma vez, né? Exatamente. Nós, ah, quem pegava uma leitoa? Exatamente, isso é cebada. Nós perdemos todas as provas, mas a leitoa nós pegamos. Pegamos. Eu, eu, aliás, era o interessante. O mais interessante. Muito obrigado a você, Sérgio. Muito obrigado, Sargento. É isso aí. E aí, meu amigo Peixoto? Tudo bom, Sérgio? José de Arimateia Peixoto. O nome de Jota Sardinha, eu devo esse cara aqui. Um dia eu estava tentando fazer rádio. Isso faz o que? Sete, oito anos de... atrás? <risos> <risos> eu, e aí ele falou: oh, Ô, Jota Sardinha. Eu falei: pronto, Jota Sardinha. Aí eu fui fazer uma narração de futebol como repórter na rádio Bandeirantes, na época em que nós tínhamos em Jales, você lembra disso? É. Nós tínhamos em Jales o time de basquete profissional, Exatamente. né? E eu fazia a reportagem quando já tinha lá o... o, o aí ah, eu sei lá quem. Tinha um monte de gente da seleção brasileira. Não era? Aí, e eu fui lá, o ligeirinho da Bandeirantes falou pra mim assim... Ô, oh, fala o seu nome. Eu falei, Jota Sardinha. E nunca mais saiu disso. Tudo bem, Peixoto? Tudo bem, Sardinha. Estamos se revendo, lembrando os velhos tempos. É bom demais. demais e Não tem história, não tem... Porque não tem passado, não, não tem, tem história. história, é verdade. Então é o seguinte, né? Estou tô, tô contente, porque essa festa bacana aqui... Com Gilberto Gilmar, que eu apresentei Gilberto Gilmar em 1986. Eu não era nem nascido ainda. Eles eram garotos quando eles vieram aqui. Hoje eu venho aqui para revê-los e re ver você, né? É bacana ver você assim. É, ainda está novo, cara. Com o certeza. Para você não passa. Gra nem para você. É, Mas nada. o tempo não pode passar. É. Nós é, é que nós passamos é que passa pela vida. Tempo. É verdade, Sardinha. Olha, eu desejo de tudo a você, agora que você está com televisão. Eu vou ser sucesso, porque você sempre foi sucesso. Você não, é um cara... Assim também não. Não, você sempre foi. Aqui, por exemplo, nós gostamos, adoramos você, você sabe disso. Você teve emissoras de rádio aqui, eu já trabalhei contigo. Então é o seguinte, eu vejo em você, cara, é, é força de vontade, sabe? Você é aquele cara determinado, que tem confiança, gosta de trabalhar. E é isso que nós precisamos, principalmente no atual governo. Muito obrigado, rapaz. Peixoto, Falou, hein, além né? de um grande apresentador, grande locutor, foi craque de bola. né? <risos> bons tempos, hein? Bons tempos, graças bons a Deus. Bons tempos. Tá Aquele tá aqui. abraço para você, você também, querido. Bom revelo.